A reflexão desta tarde eu quero falar a respeito das bênçãos de Deus para as nossas vidas. Muitas pessoas estão frequentando as igrejas, estão dentro das igrejas, assistindo os cultos, mas não são abençoadas. Essas pessoas às vezes se procuram, por que que eu não recebo as bênçãos e vejo outros receberem? O que é que está acontecendo? Será que Deus não me vê, não me olha? O que é que está acontecendo? Aí se você for analisar direitinho, irmãos, o nosso Deus... Ele é um Deus de aliança. E a aliança chama-se compromisso. A aliança, ela para ser correta, certa e ter validade, ela precisa estar nas duas mãos dos dois cônjuges. A aliança representa um compromisso assumido entre duas pessoas. Quando o um casal fica noivo ou se casa, colocam as alianças para mostrar a todos que há ali um compromisso entre duas pessoas que estão se amando e estão programando se casarem ou já se casaram e juraram perante Deus que irão ser fiéis um ao outro para sempre e essa aliança feita com Deus ela é feita a partir do momento que você crê que ele é o provedor da sua vida e você começa a abençoar a obra de Deus eu vou falar de um assunto muito polêmico que é a questão dos dízimos e das ofertas e hoje uma das coisas mais criticadas os pastores são brutalmente criticados por isso e eu não sou pastor eu sou evangelista mas eu quero dizer que eu não recebo nada da igreja nenhuma, pelo contrário, eu abençoo a minha igreja com os meus bens, com o meu trabalho e com as minhas finanças. E faço isso com muito amor e em contrapartida a isso, eu sou abençoado por Deus de uma forma poderosa. Glória a Deus por isso. E é por isso que eu estou falando para vocês. Eu prego aquilo que eu vivo e desejo que vocês sejam tão abençoados como eu sou. No mundo de crises como estamos vivendo agora, Deus supra as necessidades daqueles que têm compromissos com Ele. No livro de Malaquias capítulo 3 versículo 11 está escrito Por causa de vós repreenderei o devorador e ele não destruirá os frutos da vossa terra e a vossa vida no campo não será estéreo, diz o Senhor dos Exércitos Deus está dizendo aqui que por causa daqueles que contribuem com a sua obra daqueles que são fiéis à sua obra, ele irá repreender o devorador o devorador é o inimigo das nossas almas é aquele que vem para destruir tudo aquilo que produzimos A essa altura... Não se tem mais o que esconder. A maldição vem quando a pessoa toca no que não lhe pertence. O diabo nem sempre foi diabo, mas antes ele era um querubim, um anjo de luz do Senhor. E se tornou diabo porque quis para si a posição que era de Deus. Quis tocar na soberania de Deus, quis ser maior do que Deus, quis rogar para si uma posição que não lhe pertencia. Adão perdeu as condições perfeitas de se viver porque quis para si o que era de Deus, o saber, a sabedoria, comer da árvore do conhecimento, conhecimento do bem e do mal. Até Davi, que era segundo o coração de Deus, pecou e teve perdas em sua vida e em sua família, quando quis para si o que não era dele. No caso, ele desejou a esposa de um outro homem e com ela manteve o um relacionamento. E até o filho, seu primeiro filho que nasceu com ela, morreu por determinação divina. Só Salomão, seu segundo filho, foi abençoado por Deus. Bom... O caso é que se apoderar do que não lhe pertence caracteriza um roubo, certo? O profeta Malaquias, e aliás, Malaquias significa mensageiro de Avé, mensageiro de Deus. Esse mensageiro foi usado pelo Senhor para explicar para o povo o porquê das coisas estarem indo mal nos dias deles. O porquê da miséria dominar suas vidas. Tudo que conseguiu estava simplesmente desaparecendo de suas mãos. E essa é a situação de muitas pessoas que eu conheço e que você que está ouvindo essa mensagem também conhece. Em Ageu, capítulo 1, versículo 6, semeis muito e recolheis pouco. Comeis, porém, não vos fartais. Bebeis, porém, não vos saciais. Vestíveis, porém, ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Não é assim? Como está escrito no livro de Ageu? Ou essa não é uma coincidência? É uma situação que muitas pessoas nos dias de hoje, você crê nisso? Já na época de Malaquias e de Ageu, que são profetas que surgiram depois do exílio babilônico, Naquele tempo a situação já era tão parecida com a de hoje, as pessoas semeiam muito, mas colhem pouco, comem mas não se fartam, bebem mas não se saciam, se vestem mas não se aquece e o salário simplesmente desaparece, a pessoa não sabe para onde foi o seu dinheiro, parece que simplesmente foi devorado. Por que será que a casa deles está se destruindo? Quem está roubando sua prosperidade? Pode parecer estranho, mas são eles mesmos. Eles pegaram o seu dinheiro, sua colheita e faziam aquilo que parecia ser o mais natural. Levavam tudo para suas casas e acabavam desprezando a casa do Senhor nosso Deus. Ageu, capítulo 1, versículo 8. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Deus está dando a solução para o povo dizendo, edifique a minha casa e então eu me agradarei e serei glorificado. O problema é que as pessoas gastam muito dinheiro em sua própria casa, mas não têm coragem e nem fé para investir na casa do Senhor. Já naquela época as pessoas pegavam seus salários, seus rendimentos, suas fazendas e investiam tudo em si mesmo, na sua vida, na vida da sua família, esquecendo da casa do Senhor, daquele que estava sendo provedor de suas vidas. Por exemplo, alguém compra uma TV de LCD em 24 ou 36 meses, paga uma parcela alta, mas não tem amor, nem coragem, nem fé o suficiente para fazer o mesmo pela obra do Senhor. Mas se ela não faz também pelo Senhor, ela está fechando o céu sobre si mesmo, sobre a sua vida, e logo a pessoa sem assim, a bênção do Senhor estará endividada. Então ela entrará no ciclo de derrota financeira por causa da maldição do devorador que devora tudo que a pessoa conquista por causa da infidelidade para com o Senhor nosso Deus. Quando essa pessoa descobre o que está acontecendo, ela diz, Que? Eu estou... Roubando a Deus? Eu roubando a Deus? Como? Imagina! O dinheiro é meu, sou eu quem trabalho. Mas para isso o profeta Malaquias, o mensageiro de Avé, diz na profecia em Malaquias, capítulo 3, versículos 8 e 9, Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Em que alguém rouba a Deus? Nos dízimos e nas ofertas Observe que não é só nos dízimos Rouba-se também a Deus nas ofertas alçadas E isso vai trazer para a vida da pessoa Uma maldição e uma vida financeira Que é o que nós podemos ver e ler O que está em Ageu E podemos ver na vida das pessoas que não são fiéis a Deus Como vive apertada, como é difícil Ganham muito, mas não tem nada E outras pessoas que têm compromisso com Deus Ganham um pouco, mas o seu dinheiro aparece Ageu capítulo 1 Versículos 9, 11 e 10 Esperaste-o muito mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por causa disse o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retenho os céus sobre vós o avalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei via seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. A pessoa se apodera do que pertence a Deus, e sem que ela perceba, entra um devorador em sua vida, e começa a acabar com seus frutos. Deus assopra o seu dinheiro, não sobra nada. O céu retém o orvalho e as árvores não frutificam, nem trigo, nem mosto, nem azeite. O trigo representa o pão, o mosto é o vinho e o azeite é a unção. O vinho representa a alegria. A alegria vai embora. Qual é a pessoa endividada, cheia de dívida, recebendo cobrança todos os dias que tem alegria? A pessoa infiel que rouba o Senhor faz isso porque não conhece a palavra ou porque não tem temor do Senhor. O pão, o vinho e o azeite te lembra alguma coisa? Lembra a Santa Ceia, onde comemos o pão. Tomamos o vinho do Senhor e recebemos a unção do Espírito Santo para prosseguirmos a nossa jornada. Mas, de acordo com a profecia de Ageu, sem a fidelidade do povo não haverá pão, vinho e azeite. Mas sabe por que Deus não deixa faltar o pão, o vinho, nem a unção dele? Malaquias 3,6 Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Na verdade, a maldição existe, mas lembre-se, Deus tem uma vontade. E o diabo também tem uma vontade. Mas quem faz a vontade de um ou de outro somos nós. Deus te deixa escolher entre a bênção e a maldição. Aliás, Deus só quer que você escolha a bênção. Você quer a bênção? Claro que quer. Não é verdade? Mas só tem um jeito de você se libertar da maldição financeira, parando de roubar o Senhor nosso Deus. Malaquias capítulo 3, versículos de 9 a 11, com audição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento da minha casa, e depois fazei prova de mim, é o único momento da Bíblia que Deus manda você desafiá-lo, depois fazei prova de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vida no campo não será estéreo, diz o Senhor dos Exércitos. A única maneira de se repreender o devorador é ter os céus abertos e sendo fiel ao Senhor nosso Deus. Mas não se engane, não é apenas o dízimos, mas também as ofertas alçadas. Deus garante que por causa disso, Ele repreenderá o devorador. Você vai frutificar e nunca mais a sua vida será estéril. Deus vai trazer condições de você viver e ser abençoado. Malaquias 3,18 Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve a Deus. Se você hoje tomar a decisão de se libertar da maldição financeira, sendo fiel a Deus, pode tomar posse da sua vitória porque ela está garantida porque você vai viver a diferença em sua vida em nome de Jesus. E nunca mais você será envergonhado. Joel capítulo 2, versículos de 22 a 27. E vós, filhos de Sião, regozijai vos e alegrai-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês a temporã e a seródia. E as zeiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. E restituí-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, o locusta e o pugão e a lagata, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente e o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Tome hoje a decisão de ser fiel. Faça votos ao Senhor, com toda a certeza de que acabará a vergonha da tua vida, que você será abençoado. Não fique ouvindo o que as outras pessoas dizem. Muitas pessoas estão vivendo a maldição, falando mal dos pastores, criticando os pastores. O importante é você cumprir o que está escrito na palavra de Deus. O que o pastor vai fazer com o dinheiro que Deus está mandando para as mãos dele é problema dele e Deus. Se Deus me manda entregar um dinheiro a um pastor, a igreja, para ser administrado pelo pastor, pelo corpo financeiro da igreja, e eles usam de uma forma errada, quem vai pagar o preço? Eles. A sua bênção vai deixar de vir por causa disso? Não. Você foi fiel. Se eles vão ser infiéis, o problema é deles. Eles pagarão um preço altíssimo, por estar usando mal o dinheiro que Deus colocou em suas mãos, receba essa vitória, receba essa palavra de verdade e de vitória para a tua vida meu irmão, abençoe a obra de Deus, e Deus faz aqui um desafio, e fazei prova de mim, você sabe que quando Deus manda dizer isso, é porque Deus sabe o que está dizendo, Ele é o dono da prata e do ouro, Ele é aquele que tem o poder para te abençoar, e te tirar da situação que você está, não encolha a sua mão para abençoar a obra do Senhor. Não recolha tudo, pois 10% é de Deus. As tuas ofertas é de Deus. Faça isso com alegria no seu coração e deixa Deus fazer transbordar os seus lagares. Que Deus seja abençoado na sua vida e na vida de todos que contribuem com a obra santa. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado. Fica na paz e fica com essa mensagem do teu coração.